Alguém até tem a imprudência de argumentar sobre economia versus ecologia. Não existe tal coisa. Primeiro a ecologia e depois a economia. Se a ecologia for rica, podemos construir uma economia forte? Se a ecologia estiver sempre debilitada, então qual economia você vai construir? Do quê? Você pode construir a partir do ar rarefeito? Não existe tal coisa. Nosso corpo é ecologia... A roupa que usamos é a ecologia, os móveis em que estamos sentados é ecologia, tudo é da terra, certo? Assim, construímos um andar de casa e ficamos muito felizes com isso, então, tivemos a necessidade de construir um segundo andar. Agora, começamos a retirar as pedras de fundação e começamos a construir o segundo andar. Bem, você sabe qual será a consequência disso? É aí que nos encontramos. Estamos arrancando as pedras de fundação. Portanto, é muito importante que casemos esses dois aspectos. Ecologia e economia são uma coisa só. Não se pode fazer essas coisas separadamente.